A minha dica da semana, eu gostaria de fazer uma introdução. É, faz parte da minha geração e da geração do Redi acompanhar uma das pessoas mais inteligentes que já pisou no território brasileiro em todos os 522 anos de história. Vai completar agora, né? Nos 522 anos de história. Que esse é o cidadão conhecido como José Eugênio Soares, conhecido popularmente como Jô Soares. Ele marcou a minha geração, marcou a geração do Redi. E caso você queira saber, praticamente ele inventou o formato de podcast que é usado hoje, que é a gente fazer uma entrevista, enfiar uma piada e etc e tal. E é muito, muito, muito triste a gente saber que o Jô Soares morreu na semana passada. Então a minha dica da semana é vocês assistirem ao Roda Viva que o Jô Soares fez em 2011, se eu não me engano, quando ele já estava completando 10 anos na Rede Globo e estava lançando um outro livro. E não vou, não vou me omitir, o Jô Soares era um dos maiores ídolos que eu tive na minha vida. Tá? Eu admiro várias pessoas na minha vida, eu admiro como meu pai conseguiu é, criar, cuidar da gente na época da, da hiperinflação que teve cruzado, cruzado novo real e, e assim por diante, mas o Jô Soares ele faz parte da nossa vida ele é uma pessoa que era extremamente educada uma pessoa extremamente culta, ele era culto de verdade, um cara, não era intelectual ele era culto de verdade e ele era literalmente um diplomata, ele era uma pessoa que dava bronca nas pessoas. Então vou falar uma coisa que quase ninguém sabe, mas ficou sabendo esse final de semana. Eu cheguei a conhecer o Jô Soares. Eu fui duas vezes no programa dele, quando era na Rede Globo. Desculpa, quando era no SBT. Eu fui duas vezes no programa dele quando era no SBT. E uma dessas duas vezes eu pude tirar foto com ele e trocar micro ideias e falar para ele, Jô, você é um dos meus maiores ídolos. E ele falou, olha, eu espero que isso inspire você. Muito do que eu tenho podcast, do que eu escrevo, de que eu venho aqui, tento colocar minhas colocações irônicas ou não, tento fazer entrevistas, tudo, foi porque eu me inspirei no Jô Soares desde 1990, quando ele fazia o Jô Soares 11.6. Ele, para mim, assim, é uma, é uma perda, é, é uma perda mais ou menos, né? Ele já tinha aposentado, mas as pessoas morrem. Ele mesmo falava: eu, me, eu, eu, eu tenho mais medo de ser improdutivo do que morrer, que é mais ou menos o meu caso. Eu mantenho o blog de escalada, vai fazer 17 anos, porque eu fui inspirada pelo Jô Soares e tenho a mesma paixão que ele tem por ser produtivo. Eu sei que tem um monte de gente que joga pedra em mim, me boicota nos bastidores, não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo, etc e tal, não sei o que. Eu faço blog, eu faço tudo, entendeu? Porque eu tenho medo de não ser produtivo. E sabe por que eu não paro? Por causa dos inimigos. Porque aí eu vou saber que eles ganharam. Tá? E... Eu sou um cara que fiquei muito triste, muito sensibilizado quando eu tive que acordar na sexta-feira e ver que o Jô Soares morreu. Faz parte da minha vida, faz parte da vida do Redi, faz parte de todo mundo que tem 40 anos, o sonho de poder ir um dia sentar no... no, no... Nossa, até me emocionei agora. Sentar no... No, no sofá lá do Jô, no sofá lá do programa. do Soares, porque aquilo seria você ser reconhecido... Como se fosse uma pessoa é, famosa, uma pessoa interessante. Porque são duas coisas que eu tinha sonho na minha vida. Uma era dar entrevista para Marília Gabriela. A outra era dar entrevista para o Jô Soares. Essa já não vai dar mesmo, porque ele já não tinha um programa. Então, para você que é jovem, você que não conhece, você que acha que sabe tudo, vou vocês aí retardado mental, para você aí bedelzinho de grupo de WhatsApp, vai lá, estuda o que era o Jô Soares, veja como ele era uma pessoa educada, como uma pessoa culta, como ele era uma pessoa diplomática e todo mundo gostava dele. Todo mundo se referiu a ele como amigo, ele inspirou todos nós. Então assistam esse Roda Viva, porque ele, ele mostra o que, que é a diferença que tem uma pessoa educada, culta, mesmo nas respostas em que ele não queria responder, ele conseguia sair com classe. Redi, você gostaria de é, falar o, alguma coisa sobre O Jo era uma, uma pessoa genial, porque, assim, a gente vê é, principalmente nos tempos de hoje as pessoas se meterem em várias formas da mídia diferentes. E é, é complicado você ser bom em todas as mídias. E o Jô era isso. O Jô, é, para quem não sabe, o Jô foi escritor, né e excelente, os livros dele eram muito bons. Então, assim, eram, não são, porque os livros permanecem, né? Então, assim, os livros são muito bons, ele escrevia muito bem. O, o, a parte de humor que ele fez, um monte de personagem que ele, mais o Chico Anísio, criaram. É, e depois ele foi para essa história do, do programa, né, que... É, na verdade, não foi uma inovação dele, é um, um formato que já tinha lá fora, mas ele trouxe isso para o Brasil, no Brasil ele foi pioneiro nesse, nesse formato de programa. e História em quadrinho, ele também já fez história em quadrinho. História então, em quadrinho. sim, é, é... acho que ele chegou até a pintar, isso eu não tenho certeza, mas eu sei que ele se meteu em várias ah, formas de arte, em várias mídias, e fazia muito bem todas elas. Ele era uma, de, um, de um talento, de uma genialidade é, incrível. Então, assim, é, eu não vou dizer que ele está deixando um buraco, porque ele já deixou um buraco quando ele começou, quando ele se afastou do programa e praticamente é, se retirou. É, mesmo, assim, é, independente de você assistir esse Roda Viva que o, o Luciano está tá referindo, botou nos créditos aqui embaixo, é, várias vezes eu cruzo com as entrevistas do Ju, tipo assim, ah, tô vendo alguém, por exemplo, Fábio Porchat, a gente, eu estou assistindo o Fábio Porchat, não sei o quê, eu vejo algumas entrevistas, o YouTube, né, que fica cavando as coisas para a gente, Sim. joga uma entrevista dele com o Ju, né, uma outra pessoa, aí está lá uma entrevista dessa pessoa com o Ju, e aí você via como é que ele, ele circulava por vários meios, por várias linhas de, de conhecimento, ele não precisava ter o conhecimento, mas ele sabia extrair o conhecimento de quem ele entrevistava. Sim. Então, assim, é, é uma lástima e eu não vejo sucessor para ele, né, tem não, gente muito tem boa por aí, tem sim, mas não como ele, né? A gente está perdendo né, valores das gerações passadas, né?